Rola agora uma preocupação com esse negócio de canais grandes do YouTube serem canais de fofoca, canais de treta e canais de piadas meio bobinhas, né? Primeiro que essas coisas não necessariamente são ruins. Tem um vídeo do Pirula falando sobre isso e uns comentários curtos que eu fiz sobre esse vídeo do Pirula, que eu vou linkar aqui embaixo na descrição. Segundo, que as pessoas que acessam, que assinam um canal não estão impedidos de assinar outro. O cara pode gostar de uma coisa meio discutível moralmente, para sua moral, é, e adorar uma outra coisa que você aprova moralmente. Então, vamos pegar esse negócio e vamos já deixar de gancho para assuntos de outros vídeos. Que, aliás, é outra treta, né? De você ficar reclamando do tipo de canal que as pessoas assinam no YouTube. Né? Quais são os canais que você assina? Seria uma coisa muito mais legal de você fazer. Divulga os canais que você acha legais. Ah, eu gosto desse canal, desse canal por causa disso, daquele canal por causa daquilo. Cara, o que não falta é canal bom. Você pode comentar que tem canal de jogo que você acha que estimula o raciocínio, que estimula a musicalidade, que é uma distração positiva, que é uma catarse. Você pode falar de canal de vlogueiro que... Fala da vida deles pessoal, mas são vidas pessoais interessantes. Você pode dizer que, ah, mas, pô, mas essas pessoas vivem num lugar comum, mas elas são pessoas interessantes. As pessoas são mais ou menos comuns, mas vivem coisas interessantes. E vai divulgando essas coisas nas suas, nas suas timelines, nos seus blogs. Né? Você sabe como você vê. A gente tem que começar a aprender que... Nós temos formas diferentes, somos muito parecidos os humanos, mas nós temos formas diferentes de processar as coisas de acordo com a nossa cultura, a nossa idade, a nossa tribo. Então, por que a pessoa está acessando esse canal? Por que tanta gente assina esse canal? Não é pela perversidade. As pessoas devem estar tá vendo alguma outra coisa. Você pode usar isso como um instrumento para desenvolver a tua empatia. Enfim, é isso. Se você curtiu, dá o joinha aí no vídeo. Se você não curtiu o que eu posso fazer, dá o o de joinha, a negativação aí no canal, mas por favor comenta, diz porque você não gostou, é sempre bom, né? Se quiser dizer porque gostou também, será ótimo, eu prefiro. Se não é o primeiro vídeo que você vê no canal, se você já viu hoje está curtindo o tipo de vídeo que eu coloco no canal, assina. Tem um botãozinho aqui, deve ter outro botãozinho aqui, para você assinar o canal, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tchau! O que eu quero falar nesse vídeo é sobre como, às vezes, um canal com pouca gente ele tem mais eco, um pouco assinantes, tem mais eco do que um canal com muitos assinantes. Porque, veja bem, se você tem um canal com 6 milhões de assinantes, mas eles assistem lá e estão satisfeitos e não comentam muito, ou não tem muito o que comentar é, sobre aquilo, tudo bem, tem 6 milhões de assinantes, mas o eco daquele negócio vai atingir, sei lá, 10 milhões de pessoas. Se você tem um canal com 700 mil assinantes, é, e que gera muita discussão, gera é, comentários em redes online, comentários em redes offline, né? O cara conversa com os amigos em casa, na, no bar, etc, sobre aquelas coisas. Então, se cada um fala com 10 pessoas, né, os 700 mil viram, viram 7 milhões. E hoje em dia ninguém fala as coisas com 10 pessoas, a gente fala com 100 pessoas. Os 7, os 7 milhões já viraram, então, 70 milhões. Por isso que você tem, eu tenho um exemplo de pelo menos uns 2, 3 canais assim, é, que tem aí menos de um milhão de assinantes e praticamente todo mundo da minha tribo conhece né? e tem vídeo, tem canal com 6 milhões, o que tem de canal com 5 milhões de assinantes que ninguém da minha tribo conhece o Orkut, o Orkut é, porque colocou então, a mesma coisa com o Orkut, né? a ah, Orkutização do Facebook o povão, essas coisas são tão arrogantes. O que as pessoas têm contra o povão, cara? Deixa o cara comer cajuzinho. O cajuzinho é bom. Todo mundo gosta de cajuzinho, praticamente, gente. Até eu, que não sou muito fã de doce, gosto de cajuzinho. Treta, tetra, treta, treta.